Pô, uh, velho, tava desligado, salve cavalo Ô Wesley, velho, tamo junto Wesley Valeu aí, mano Ai meu Deus do céu Hum, hum. O que rolou. Teve um pico de energia aqui, mano. Na hora que eu comecei o jogo, a gente caiu, velho. Foi que rolou, irmão. Foda. Ô, oh, mano. Faltava três jogos pra gente poder subir, mano. Agora. A é obrigado a jogar. Ó oh, meu filho. É pra hoje, tá? Três da manhã eu vou dormir, tá? Pode dormir, mano. cadê a placa de captura aqui, mano? Hum Eu achei que lá ah, voltou, voltou lá. Se voltou lá, vai voltar aqui. O único que me interessa agora é o Mbappé ou o Messi. Mbappé e Messi? Tô pensando se eu vou pegar o Neymar ou não. O Naka tá jogando muito. Hum. Eu fiquei dar cedo ainda. Ah, relaxa, mano. Tamo junto, mano. Foi isso que aconteceu aí, mano. Infelizmente. Deu um pico de energia. Ai, 13, 14, 15, 16. 16 a promoção a gente tem que ganhar duas, mano. Estava com atrás ali, velho. até E aí, Humberto? Tem que ganhar duas, cara. Mano? Pra gente avançar pra segunda divisão tem que ganhar duas. A pressão agora sobe que é daquele jeito, irmão. É, o cara ganhou o jogo, mano. Caiu aqui, deu pico de energia, o cara ganhou. Tem jeito. Tá bom, mano. O que é 27 minutos, ok? interessa aqui pra nós aqui É continuar na divisão, não tem jeito mano. Porra, eu tô dando muito azar Hoje, cara, não é possível mano A partida que não foi contada Mano céu. Tá sendo sofrido, hein <risos> Ei Deus Tá sendo sofrido, mano É, velho. é foda pra mim subir pra segunda vez. Eu sofrido filho. Por isso eu tô dando um tempo, velho. Não, mas, mas é pra mim tá sendo assim, sofrido de todo jeito, cara. Você é louco, mano. Que porra é essa? É live caindo. Eu não, eu já, eu e que disse, nem agora o que aconteceu, a live caiu. Traga foi mal, o pico de energia, energia de né, irmão? Só fudástico, mano. Beleza, velho? De... É sofrimento subir. É, eu tô vendo. Pergunta pro Deus no FIFA. É o custo subir, velho. medo da madrugada. É sofrimento. Pergunta o sofrimento. aí. Eu acho que isso vai não sofre não, é Ai, irmão. Ô, oh, fodástico, fodástico. Hoje aconteceu de tudo na live, cara. Teve fake. <risos> eu tô em até agora. Teve fake Cavalo. do Gui Fera, fake do Henrique, fake de não sei de quem. Fake disso, fake daquilo. Salve, Alisson. Seja bem-vindo, irmão. Além dos fakes, aí, uh... aí o cara me derrubou. Aí eu não consegui ganhar, aí depois o jogo crashou quando eu tava ganhando, né? E agora, <risos> eu agora, porra, agora né? eu tava quase pra subir de novo. Aconteceu, Aconteceu não, o pico eu não tinha, de energia. Não, não, não, é pra mim não subir, é pra mim continuar. Não, tem, não é possível, velho, tá aquela porra, mano. Ah, não. Ah, não, ainda sobrou pro cara, loucura, <risos> Ai, mano, eu vou jogar essa porra, mano. Neymar. Tá, né? <risos> é realmente, não, não, não. O futebol não é muito bom. Não. Não, o jogo assim é gostoso, mas tem umas falhas, né? Deus. Não, ainda, ainda não. Acho que tem isso aí tem agora. Os... É. Tem os efeitos de todo o jogo. Foi uma boa. Principalmente Nossa. jogador pesado pra virar. Nossa. Atrás de curso de comando. Eu pensei que tava tendo manutenção, tá? Tendo não, hum, mano. mano é pode ligar certo, aí, né? play e jogar, aí, irmão. Mas tem uns lados bons do jogo também. Tem. Agora quero ver como que faz pra ganhar essas duas aí. Que eu vou te falar, já tô. Olha o caco, desacreditado já. Os jogadores aqui do Petro, que Você gosta de do FIFA, Levin, né? Lucas010101. Que parada, mano. Ah, é? Foi, mano. Eu não vi, não, mano. Ai, ai, ai. Vamos lá, velho. isso aí. Parabéns. A a o, a gente, Japão, o cara do que ele tá esperando? Vai ganhar o jogo? No Japão. O colocar ele ele outros jogos, um mais tem outros jogos, mano. Ah, vou nem mexer no time, mano. Já desanimei total, já, mano. Vou jogar do jeito que dá. É, a gente tem que tem dois jogos aí pra tentar subir ou um empate e uma vitória pra poder continuar na, na terceira divisão. De... Meu Deus, mano, meu Deus. E se, se a gente não for derrubado, se o jogo não graxar, se a luz não cair, se nada acontecer? <risos> Ai, mano. Que sofrimento, cara. É muito sofrimento, mano. É ensordecedor. E como se que fosse pouco, pouco, as climáticas são Para temperatura mais é que, mesmo, o que mais fazer, tá amigos né? futebol? Tá tricolor. Certo negro, blanco y rojo, los colores del club paulista presentes en el campo yeah, Pónganse cómodo amigos, el partido plan, ya se card. está jugando oh, Sao Paulo frente a Universidad de Chile the Corta, Corta no, justo esa pelota, no, una muy man. buena No fue el mejor man. de los pases, <laughs> pero es una man, excelente man, manera de romper a la defensa por el medio Pô, todo já 99, mas não tem corpo, aí, Era um nada, a bola É um bugou, Pero se né? De maneira incrível, quase com displicência Fazer essa Não consegue o marcador e perde a pelota. A esta se mete numa boa contra pode o jogar. Ai, ai, caralho. Esto no lo puede creer. ¿No? Remate fue soberbio, pero lo del arquero es para me laudir de pie. É, o Western, quem, quem vai jogar semifinal final lá? O. Quem vai jogar sempre final amanhã da Liga Europa? Sim, Alex. Frankfurt, né? Elaborando o jogo com esse intercâmbio. É que o Westerner tem, né? O Westerner não caiu já. Eu não gastei nada não, Marcelo. O 3 já no Lomba e fez dois. não assim. sei Casemiro. Ya pasaron 15 minutos. Estamos promediando la primera etapa. Sin ah, goles pues sí. por ahora. Oh, Forlan también defiende. Oh, da God. una mano God. a sus compañeros. Gran despliegue tiene. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros. Del... Ahí va, puede tirar. estaba solo frente al arco y por supuesto no falló con el tiempo y el espacio ah, que ay, tuvo. Pero extraño habría fácil sido de... que no la metiera, sobre no todo no al man, jugador de es sus claro. características. ¡Vieíssimo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Increíble tramo del encuentro, todo igualado en cuestión de minutos! El gol recibido. arriba dentro del área y sí, es penal. Los jugadores festejan la sanción del árbitro. Oportunidad inmejorable. Ya está el balón sobre el punto del penal. Todo listo. Calidade tua, não durou para nada. Excelente, amado. Colocou o cuerpo para anunciar o remate e cambou de direção no último momento. O arquero não sabia para onde tirar-se. Ai, cara, não acredito nisso, não, velho. sabían lo que tenían que hacer una linda ventaja de a ver cómo sigue esto son muy superiores en este tramo del partido si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival pero por favor amigo así no se puede hermano, no, así no se desmarcó bien encontró la posición pero simplemente no pudo definir abre la defensa con un pase entre líneas Lindo espacio, encontró por ese lateral. Cuidado, pelota al área. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Zinchenko. Traba abajo, barriendo, limpio quite. Entra muy mal, es infracción. La puso en juego rápido. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Elude y pasa. Araujo, es falta. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. Allí va, le pegó, palo, reventó el arco. La pelota milagrosamente no ingresa. Llámenlo como quieran. Suerte. Pasar, falta de puntería. La cuestión es que por centímetros no fue gol. Balón dominado por Benzema. ¡Qué bien! Le lleva el pase. Corte providencial. ¿No? Muy flojo el pase. La... Abre el juego por la izquierda Saca el pelotazo para los delanteros Tranquil. Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario uh. Allí va, le das de ahí Intentan otra vez Abre muy bien la defensa con este pase ¿Qué <risa> Ruído, outra vez. E aí, boneco Josias, cadê o driblador do PES 21? Mano, isso aqui não é PES 21 mais não, velho. É PES 21? <risos> é cada cara Muita precisão, agora pega forte frente <risos> Mendy ah. Caralho, cadê a é falta, mano? Meu Deus do é Caralho, mano, parar Pra quem perdeu aí, mano A gente teve um pico de energia aqui, tá? A base é a mesma Mas só a base, só Querer comparar isso aí com 21, mano A gente teve um pico de energia A gente perdeu pontuação e a gente é obrigado a ganhar duas para poder subir, cara. Isso é verdade. Tempo, a gente caiu. A gente caiu, galera. A gente caiu. Mas vamos tentar cair em pé, né, velho? Ai, caramba, mano. Que ódio, velho. Boa noite, vocês. É nóis, mano. Chega, né? Tá mais. Amanhã, na e-vind sofrimento aqui, gente. Que gosta. <laughs> <know that. man. laughs> empachado de goles. Hemos acabado minutos doala. Vale, vemos. Partido recontra liquidado, distancia de 3 goles en el marcador. La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Hay tres goles de diferencia por el momento. Forlán. Qué bien puso ese balón. Cuidado que puede el gol. La Universidad de Chile se salva por poquito. Habían quedado muy comprometidos. Cortó con lo justo. Al límite. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. Hay tiro libre. Arriesgo de además, con esa entrada durísima y está correctamente amonestado. Contratieren, por favor, pelotazo largo y al hueco. La juega por el medio. Aruma revienta y la saca del área. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. La juega profunda. Benzema. Impresionante el arquero Se vivir el fútbol, hermano. Están buscando salvarse de la caída con zapatazos de cualquier parte. ¿Por qué no intentan ordenarse un poco? Arnold, la juega corta. Forlán. Ya están pensando en cerrar el partido sin mayores sobresaltos. ¿Para qué exponerse ahora, no? Gran Paz, le pega desde ahí. se gana el empate se sienten cómodos con ese plan de juego buscan la equivocación del rival esperando ese mínimo traspié para lanzarse al ataque en velocidad evidentemente le funciona se reanuda el partido la diferencia es ahora de dos goles tiene el remate ah cómo se salvaron esta eh no se puede creer importantísima la entrada de ese jugador decisiva Tenían todo en contra. Estaban mal parados. Bien... Saca el remate. ¡Gol! ¡Gritalo! ¡Grítalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. El fastidio que debe tener el técnico. ¡Gol, gol, gol, gol! Amplía la ventaja, dos goles y seguramente irán por más. Impresionante, la puso en un lugar inalcanzable. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Y con este gol llega a tres, ni más ni menos. Volvió loca la defensa durante todo el partido. Qué gran rendimiento. liquidar el partido? Una ventaja merecida. Buscaron y buscaron hasta alcanzarla. Y no creo que se queden con esta diferencia de dos goles. Van a seguir atacando. Esto estaban totalmente entregados. ¡De milagros acaban de salvar! Más allá de la excelente salvada es preocupante la debilidad defensiva. ¿eh? Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble Casi con displicencia Ansufati Me gusta este avance por izquierda Están complicando al lateral Está habilitado Qué bien lo vio Atención que ya le pegó Se fue muy arriba del arco Se desmarcó bien Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Araujo. Una secuencia exquisita de toques veloces. Mendy. Bruno Fernández que se la lleva. Abre el juego por la izquierda. Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable Ahí va el disparo Mano, boa noite, hein, mano. Valeu aí pela presença, irmão. Bom, vamos lá. Classificado, a gente já tá pra segunda. pra, pra primeira divisão. Opa. Não ia, mano. Não ia mais. Faltou dois jogos aí, ó. Se a gente ganhar mais uma, a gente sobe para a segunda divisão. Se a gente empatar, a gente continua na terceira, mano. Vocês entenderam aí? Para quem que tá chegando agora, mano? Não tá entendendo, mano? Tira aquela parte, atrapalha você, pô. Para quem não tá chegando agora... É, eu vou explicar o que, que aconteceu aqui, mano. É o seguinte, irmão. Era pra gente ter subido antes. Não conseguimos subir. Certo? Por quê? Um a gente foi derrubado e a outro o jogo crashou. As duas a gente tava ganhando. Tá ligado? E agora a última partida aí que a gente jogou com o mano. Deu um pico de, de luz aqui, de energia. Desligou tudo, mano. eu tomei a, a derrota ali de 3x0 do Manchester City. E agora, gente, a situação... Atual é essa, uma partida para ganhar três pontos, para não ganhar nada e continuar na mesma divisão, certo? E o empate a gente permanece na divisão de novo, mano. É, vamos jogar, né? Vamos jogar aí, vamos puxar a última aí. Ai. Bora para cima, Humberto Humberto, eu já tô até. Meu, eu fiquei chateado, mano. Você é louco. Dá não, velho. É jogo caindo, é Isso e é aquilo. Agora vem um pelezão. E nós continuamos lá. Na divisão. Mano. Apesar que a maioria dos caras que eu joguei jogava bem, mano. Vamos pra cima, cavalo. Ah, nem me fala, irmão. Parei. Chegou. Vamos lá, vamos, vamos ver como que é o guerreiro aqui, mano. Mas você, irmão. Que briga, cara. Uma luta da porra pra tentar subir, mano. E a gente ficou por um filme umas três, quatro vezes, mano. E Nada. Você já per... Sim, já permaneci já, mano Só ganhar e ganhar <risos> Nem me fala isso, mano Eu confio Confio Nem me fala isso, mano Cara, toda vez, mano Acontece um pit aqui, velho Tá amarrado Só confio, não Tô fora Aí não, aí não, irmão aí não, aí não só com o filho, tô fora. Se, per se perder treinador, vai cair. <risos> Já caiu, mano. <risos> Já caiu, velho. Ah. Achou. Bom. É isso. Vamos lá. Atúcio14. Esse aqui é o jogo. Eu nunca pensei em estar tá assim, velho. Puta que pariu, velho. o jogo. para tá subir, velho. Joguei com ele agora. Mentira, sério mesmo, mano? Sério mesmo, mano. E aí? Como foi o jogo, velho? O cara joga bem, pai. By the gates. I'm sure they will make fine Sério, chileno tá lascado. Ai, mano, uns delay da vida, né, pai? Mano, eu não vou mexer no time, cara. Se o time tá fluindo assim, ele vai assim, mano. Que se foda, vambora. Já subi. Mano, não conta a vitória do tempo, mano Parabéns, Bruneira Parabéns, mano Vamos lá, mano É o time tipo do cara, se lascar Ah, mas quando tá me devendo isso aí, velho Konami tá me devendo, hein, com juros, mano Vamos lá, vamos focar aqui, mano O gringo tem que bater Nossa! encuentro. Meu amigo, meus caras Paulo frente a Colo fantástico, uno de los mejores quizás esta nueva generación de futbolistas. Que se desempenham de área a área Tinha um estilo muito directo que suele lastimar al rival com e sem pelota Nada mais que agregar, Diego Mejor dicho assim, é impossível Estava atento para interrumpir essa acción Que bem habían armado o contragolpe Pero que bem Lamentablemente, a la indecisão. Não, não toquei mais Meu Deus que pena, a ideia foi boa, não assim, a ejecução. Creio que o problema foi que anunciou demasiado esse passe. A defesa anticipó a jogada com muita facilidade. Dá pra ver que tá pesado. Me parece que quiere canchar por adentro. Test, posição <risos> adelantada. <risos> tá relixando aqui já, mano Já tô relixando Puta que pariu Não, eu preciso da vitória, eu vou pra cima, foda-se Vambora <risos> Bora que dá, caralho Bora La pelota voló y cayó adentro del arco Un golazo Levantó la cabeza, vio al arquero adelantado Y levantó la pelota con mucha sutileza Hermosa definición El Sao Paulo, sorprenda desde el arranque Empezaron con muy buen ritmo Pero todavía falta mucho Lindo pasa, a ver si llega Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Arnold estaba bien ubicado para cortar el pase. Salen de contragolpe. Forland quedó enganchado. Offside. El arquero se queda con la pelota Le bien y corta el pase Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó de manera increíble Casi con displicencia Esta es Clara, puede pegarle Bruno Fernández La filtra la carrera. No, muy flojo el pase. Qué bien lo vio, atención. El pase no prospera, están imprecisos hoy. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara clara posibilidad de gol. Y arranca la contra. ¡El disparo. Qué buena tajada del 1. Fernández no lo puede creer. El remate fue soberbio, pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Ai meu Deus do céu Caralho Vamos que dá, viado, Vamos que dá, mano É lá mesmo, é lá mesmo. Não, é, cara, não é, é. não é, Puta que para para que Não, é, é, foi que um Se dieron vuelta las cosas. Y ahora de un arco al otro. No nos dan tregua. Qué buena pelota le pusieron. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Excelente control de la pelota. ¡Eto! Tá lá, Sai daqui. Vai desligar a luz Não, cara, pelo amor de Deus Puta que pariu, mano Você é louco, velho Mano, você tá maluco, mano Eu não ia nem voltar pra live, velho Caraca, passando mal, velho. Mano, você é louco, mano. Eu tentei de 500 vezes, mano. 500 vezes, mano, 50 vezes lá, bati na trave é pra subir, mano. E não subia, velho. El Sao Paulo hizo todo bien durante la primera parte y se va al descanso con una tranquilidad lógica porque está ganando por 3 a 0. Vimos 45 minutos casi perfectos, repletos de emoción. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último... ¡Le pega desde ahí! brillante, magnífico, extraordinario. El arquero al final no le sirvió de nada encontrar tan bien la posición. La tenía servida en Valle. No, chereza así que para lá, Bruno. Y ahora se viene el contragolpe. Quedaron muy expuestos atrás. No, muy flojo el pase. Test, la juega hacia adelante. Joga essa zica pra lá, Bruno. Não vai te lascar pra lá, velho. donmata gas de forma ordenada. Linda pelota puede ser. No, la idea era buena, pero Fernández. Avanza, pero lo dejan solo. Brillante habilitación. <risos> Dembele quedó por delante del último defensor. Offside. Sufrimiento, velho. fuerza ah, não, mano, calma, calma, fala calma caralho que que Tem que ter calma forma, não Felipe Orlando é o Ô, Felipe, mano, você não sabe o sofrimento que eu passei aqui hoje, irmão. Pra tentar subir nessa porra, velho. Porra, mano, eu caí. Caí. Os caras derrubou. Meu amigo, o jogo fechou. pega essa bomba, caralho. Pega essa bomba, pô. Nós vai subir agora, caralho. Vai subir, velho. Sai pra lá, zica. Show, show, show. Fudei, caralho. Los profesores intentaron desestabilizarlo, pero no pudieron evitar que rematara. Tiene el partido totalmente controlado. Adivinó la intención y se interpuso justito. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Cuidado, esta puede ser muy buena. Não, aí, aí eu vacilei, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, só relaxar. Salve, salve. E aí, Wesley, mano. Seja bem-vindo, Wesley Chimão, mano. Olha que dá tempo de cair a energia. Sai fora. Não fala energia, não, mano. Seu Romário não está upado no máximo. Não tá? Tá, pô. Oxê. Ah, tá. Ué, o que, que aconteceu ali? Puxa, foda, defesa, fica tocando bola. Puxa, foda, defesa, e fica tocando bola. Não, mano, eu não sei jogar assim, não, velho. Quadrado de X, mano. Esqueci que o cara é chileno, velho. Não vai funcionar, mano. É muito difícil vencer um arquero que está bem colocado e com defensores atentos para cubrir a pelota. Se tuvo confiança e sacou um fierrazo, aunque salió desviado. Vela, passa o hueco. Aí la tira, pode vir o gol. Lindo centro. Boa chance para a contra porém o cuerpo, limpo sem falta e se lleva a pelota. é um exemplo perfeito de o que não há que fazer em um contragolpe a indecisão e a falta de critério Pronto. prot <risos> agora nós sobe nessa porra caralho. vai cair não há nada que segure pode cair energia não não pode não <risos> La pelota en la mitad de la cancha y ya todos sabían lo que tenían que hacer. Bueno, esto ya es una paliza descomunal. Tremenda goleada. Casemiro. Romario. Leyó el pase y se anticipó a tiempo. Saca el pelotazo para los delanteros. Envío profundo a la carrera. Le pegó. Veteu. Valeu, estou. Valeu. Vá para os Grie. <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. Tour ad minute has been indicated. Abre juego por la izquierda. Inzaghi. Intenta um passe a Ai, impedido, mano. <risos> não, Luiz, não, mano. Nem sou louco de fazer isso aí, velho. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Mentira! <risos> Mentira! O que foi, Felipe? Foi não, mano. O juiz deixou rolar e o bicho pegue pra lá. Caralho, porra! Depois de tanto sofrer de Ah, é, agora ele teve razão Depois de tanto sofrer Por que depois de tanto sofrer? Mano, foi derrubado O jogo crashou E, e aconteceu o diabo 4 aqui hoje, mano Eu vou ver, mano Vamos ver como que tá aqui, Teus Caraca, mano Que tenso, mano Porra, a gente tá com 21 pessoas online aí, mano Ao vivo aí, mano Valeu a todos aí que puder deixar o like, mano. Se inscreveu. Nem pré-Live, Eu tava tão chateado, velho. Eu não ia abrir essa porra, não. Porra, mano. Ah, vem, vem. Vamos agora. Agora é onde o pau come lá em cima, mano Agora é onde o pau come. Mano, sofri, mano. Sofri, apanhei. Parecia aquela esse cavalo que toma chibatada nas costas, tá ligado? Puta que pariu, mano. Agora posso dormir tranquilo, mano. Que senão eu ia ficar me mordendo ali deitado no campo. Puta que pariu, não acredito, mano. Não acredito, mano. Porra, velho. Eu choro ou não choro? <risos> ah, mano. Que merda, cara. Que bosta, mano. E eu falo pra você, mano. Tá na primeira divisão agora. Tô não, Wesley. Mano, Wesley, você não sabe o que, que aconteceu hoje aqui, velho. A briga subir pra, pra essa porra. <risos> você não sabe, mano. Porra, eu fui derrubado. Meu jogo crashou. Eu tava ganhando já ia subir, mano. Aí fiquei lá na divisão. E tentando, tentando. Aí o cara me derrubou. E, mano, aconteceu o cara é quatro aqui, velho. gente começou a chegar 500 mil fake aí no bagulho. Porra, mano, agora é o caminho é longo, hein. Caminho é longo Pra próxima divisão, velho Pra chegar na primeira, mano Bom A gente no PES21 conseguiu Dois selos campeões, né? Aqui, fi, é totalmente diferente pra mim Do PES21 Só que é o seguinte, mano É o seguinte, a base é a mesma Tá ligado? Então Vamos ter que fazer um Um novo trabalho, velho Eu vou ver aqui, mano Mano, que porra, velho você tá maluco? Eu nunca sofri tanto assim, não, velho. Aqui eu não sei como que vai ser, mano. Vê o Romário, eu vou ver, velho. Romário, mano. Olha aqui, tá 98, cara. Romário, mano. Esse jogo tá, mano tá meio complicado. Wesley, mano, puta que pariu, mano. Eu vou te falar. Só que assim, você tem que ter uma paciência para aprender, né, mano? Prepara o psicológico para segunda divisão. Eu vou preparar mesmo. E agora, cara, só quero agradecer a vocês aí, mano, porque eu vou te falar, mano. Eu não ia voltar, não, velho. Não ia voltar, mano. Pensei umas três vezes, mano. Se eu voltar, velho, com certeza eu vou cair, mano. Mas eu vou voltar assim mano, foda-se, a gente vai cair atirando Hoje só peguei cara da primeira divisão, ganhei deles e já terminei os eventos E ainda peguei um, um que só ganhou lá, está Vixe Stark, mano É do PC, Stark? É do PC, irmão? É do hein, mano, o PC é foda Cara, eu só tenho a agradecer a vocês aí, mano É... Tem que mexer no time agora, reformular ele Preparar ele e eu quero tentar a primeira divisão com vocês aqui, mano. Como eu fiz no, no, no PES-21, velho. Entendeu? Porra, mano. Você tá maluco. Doido. Vou pro Neymar. o <risos> Neymar. Posso ter... Não, isso aí? Não, isso aí, não. Deixa eu ver. Caralho, mano. Porra, né, velho? Vamos lá. Onde que eu vejo aqui, mano? mano eu treino? Aqui, ó. O time. Vamos embora. Pegaram o Maradona. Eu não tenho dinheiro não, mano. Se desse, eu queria o Ronaldinho, mano. Tá tudo zerado aqui já. Cadê o Romário? É, o Romário tá 95 aqui, Teus, ó. O foda da divisão mais difícil é que os caras fazem de tudo pra ganhar, principalmente trapacear. Ah, isso aí vai ter em todo jogo, Wesley. Essa é a verdade, mano. Vai ter em todo jogo, mano. Só que uma hora a gente consegue. Vamos lá, mano. Deixa eu ver como tá o Ah, é. Já tá tudo concluído já, Teus. Ó, tá 95. Ué, por que lá no plano de jogo ele tá 98? Por que ele tá aqui 98 se ele tá 95? Até o Gui Fera Colou na sua live hoje, cavalo Tá famosinho Não era o Gui Fera não, mano Era o Zito, cara É verdade, o Esse timão tá foda Tá adaptado com o técnico Tá, mano? Tá tudo... Aí, ó Tô falando pra você O que foi, Teus? Ver se o estilo do, do jogo dele tá no contra-ataque No contra-ataque, mano Onde que eu vejo essa porra aqui, velho Aqui, ó, contra-ataque, 99, tá vendo? Aqui em cima, aqui, ó Olha lá Tá 99, tá fu mano Ah, meu Deus. Pronto, haja psicológica. Agora eu posso dormir em paz, mano. Em paz, velho. Mesmo que amanhã a gente volte para terceira, para quarta, para quinta, mas eu posso dormir em paz, mano. Tá doido, Bruno? Tá amarrado no nome de Jesus. Véio. Eu nem ia abrir live, caralho. Eu só abri porque eu vi que dava, Gastou quanto, Beto? Para tirar esse setor? Rapaz, nem eu sei, cara. Eu não quero nem saber, mano. Só que eu vou te falar, é um cara que tá fazendo diferença no time, hein, mano. É um cara que tá fazendo diferença, mano Vou colocar aqui na tela de chat Mano, deixa eu agradecer a todos vocês aí Eu vou me despedindo Eu quero ver quem tá aí, mano Só para dar um salve aí Poder dormir tranquilo Amanhã, amanhã, sexta-feira A gente tá de volta aí, mano é Uma primeira, pai Essa de puxar a saideira só dá ruim Mano, deixa eu agradecer Muito obrigado a presença de todos aí Wesley, o Stark, RDS a Rádio Esporte News. O oh, Zlatan Filho, mano. O Zlatan Tá voltando aí, mano. Seu Madruga. Valeu. mais É... Por aí, mano. Por aí. O Teus. Eu parei por hoje também. É, mano. Porra, velho. Você tinha que ver, mano. Não, hoje tava difícil. O Romano, mano. O Romano. Valeu aí, Romano. Romano também tem canal, irmão. Tá maluco? <risos> Tamo junto. Cabeça de guinto. Mano, ô. Oh o que eu sofri, cara, pra subir pra segunda aqui, véi. Não tá escrito na Bíblia. <risos> não tá escrito, mano. Eu nem... Ó, pra você ter uma ideia, tem uma luz aqui atrás, aqui. Tem uma luz aqui atrás e uma luz aqui na frente, tá ligado? A de trás tá apagada. Eu não ia abrir, mano. Eu falei, porra, eu vou tentar, né? E deu certo, mano, deu bom. Salve, meu brother. Tamo junto, Wes, mano. Seja bem-vindo aí. Esteja aí na próxima live Conto com a sua presença, mano A gente faz live um dia assim, um dia não Humberto também tem canal, mano Joga a fifinha quem joga a fifinha aí, ó Só acompanha o Humberto Deus, manda um beijo pro Primo Léo Ele te acha lindo Sai o quê, homem? Sai fora Tá feito fresco <risos> Olha o fresco Boa tarde De onde, seu madrugado? <risos> Ih, ai, ai você oh, é se interessou Deus aí, pai, Deus chega aí Cuidado, hein, cuidado, hein, pai Ô, oh, mano, valeu aí a presença de todos Mano, eu fico feliz aí, cara Eu não sabia que ia ser assim, não, mano A gente sofreu Eu tinha até postado aí, ó no, no... Na publicação aí Da comunidade, mano, que não ia voltar e tal Vocês viram, eu não sei se vocês viram Alguns, alguns devem ter visto, mano eu Tinha postado que não ia voltar, mas aí eu falei Ah, vou voltar, mano Ainda tem a chance, E consegui, mano, tamo junto Ai, Deus adora, Deus é, sei não, hein, ele que... Sai dessa, ele que falou, boa tarde aí, eu perguntei tarde, não, mano. Mano, muito obrigado a presença de todos vocês, mano, fiquem todos com Deus, seu Madruga, tamo junto, mano. Cavalo, nos vemos na próxima live, e é isso aí, irmão. Fui, mano. Caralho, mano, que foi isso, mano? Isso... Mesmo depois de tudo dando errado, a gente conseguiu estar aceitando o objetivo primeiro.